Então, agora, na segunda a linha do mesmo exercício, uh, pedem-nos para resolver a equação h de t igual a 25. E também para interpretar o resultado que nos dá. h de t igual a 25 é fazermos com que a minha função h de t seja igual a 25. Então, isto fica a expressão da função h de t igual a 25. Isto é uma equação do segundo grau. Podemos resolver passando 25 para o primeiro membro, dá-nos um tipo de equação que nós já sabemos que podemos colocar em evidência o t. Colocando em evidência, eu coloquei logo o 5t. Já sabem que o colocar em evidência é, se eu voltasse a fazer este produto, o 5t vezes menos t, dava menos 5t ao quadrado. E o 5t vezes o 4, o o 5t vezes o 4 dava, 5 vezes 4 dá 20, dá 20t. Aqui podemos aplicar a lei do anulamento do produto. Fica a primeira parcela igual a 0 ou a segunda parcela igual a 0. Concluímos então que os valores de t são t igual a 0 ou t igual a menos 4. Logo, qual é a interpretação que fizemos? Nós tínhamos que aqui o ht era 25, isto é que a altura, porque é o ht é a altura em metros a que o boné se encontra no chão. E o t vai ser os segundos. Então, a altura, para interpretarmos este resultado, sabemos que a altura é 25 quando o tempo é igual a 0 segundos ou é igual a 4 segundos. Concluímos, então, que no momento inicial e ao fim de 4 segundos, a altura do boné relativamente ao chão é de 25 metros.